Tava procurando uma iluminação boa Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie E eu odeio o fato de que a câmera fica nesse canto do celular Mas se eu quiser ver a minha cara, eu tenho que olhar pra cá Então parece que eu tô olhando pro outro lado Tipo, não, não parece que eu tô olhando pra vocês Mas vai ter que ser assim mesmo, eu sinto muito Vou fazer um tripé improvisado aqui Nossa, que medo, mano Não, você é louco, não vou deixar o celular aqui não Assim, talvez Pessoal, vamos lá Por que eu tô fazendo isso? Eu... Nunca fiz vlog Na verdade eu fiz sim Numa época que eu era um pouco perturbado. Mas eu nunca fiz vlog como o Mr. Bonnie. E eu não sei se vocês viram esse vídeo aqui, mas eu disse que ia fazer alguns vlogs aqui no canal secundário pra falar sobre algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E, pois bem, agora é o momento perfeito pra falar sobre isso. Pessoal, eu fiquei mais ou menos duas semanas sem postar vídeo, sem dar notícia nenhuma. Na verdade, eu até dei algumas notícias lá no Insta. Então, se você não me segue ainda, pelo amor de Deus... Mas pra quem me acompanha e pra quem não me acompanha também, deve ter percebido que eu fiquei um pouco ausente, tanto do YouTube quanto do Discord. Discord, Twitter, Insta, no geral. Pessoal, lembra que eu falei que 2020 ia ser diferente, ia ser um ano com muitas mudanças, muito trabalho e muita dedicação, né? Parte desse plano de 2020 tem a ver com uma casa nova. Pois é, esse lugar que vocês estão vendo não é a casa onde eu normalmente faço meus vídeos. Na verdade, hoje é o meu primeiro dia aqui na casa sendo minha. Na verdade, não é minha, é alugada. Mas hoje é a primeira vez que eu vim aqui desde que eu peguei as chaves e... Terminei de organizar tudo que tinha que fazer Então pra quem tem o um mínimo de experiência com isso Vocês devem saber como que é o um inferno Cuidar dessas coisas, é muita documentação Muita burocracia Muito trabalho, você tem que sair de casa pra ir pra uma Porrada de lugar, regularizar um monte De coisa, comprovar renda, comprovar endereço Comprovar que você é solteiro Comprovar tudo, para o fato de que você Tem que negociar com o um proprietário de casa E não é todo proprietário que é legal E não é toda imobiliária que é legal E graças a Deus eu encontrei uma imobiliária E uma proprietária que a aceitaram um youtuber com um cara de cracudo na casa dele Finalmente, depois de muito trampo Muito estresse, muita dor de cabeça Acho que dá até pra reparar nas minhas olheiras Dá pra ver o cansaço na minha cara Depois de tudo isso, a gente conseguiu Finalmente pegar as chaves A gente tá na casa nova agora Mas ainda tem muita coisa a ser feita E como eu já disse aqui antes e como vocês já repararam Eu já tô há muito tempo inativo Eu preciso fazer alguma coisa Tem roteiro de vídeo pronto pra fazer lá no canal primário Consegui o um contrato com a The Live Então eu preciso fazer live lá, eu preciso cumprir horas mas eu não consigo, tem muita coisa pra fazer Tem muita coisa pra resolver ainda Mas pelo menos o mais difícil já passou E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa Esse lugar que eu tava agora É mais ou menos um lugarzinho Pra você colocar a máquina de lavar Não faço ideia, eu vou usar isso aqui como dispensa Essa aqui é a cozinha, essa aqui Sou eu a gente comprou algumas coisas, porque a gente precisava vir aqui uma primeira vez pra dar uma limpada. Porque sempre que você aluga ou compra uma casa, a casa normalmente tá empoeirada, tá suja, porque a casa fica muito tempo à venda, né? A casa fica muito tempo parada. Então, basicamente, a nossa primeira compra aqui foi de coisa de limpeza, tá ligado? É esponja, paninho, tá ligado? Saco de lixo, produtos de limpeza... Passarinho do Angry Bird E outra coisa também muito comum quando você acaba de alugar ou comprar um imóvel É que normalmente não tem energia na casa Você precisa transferir as contas de energia para seu nome E no caso Estamos sem luz ainda Ou seja, mais um motivo para eu não conseguir produzir tanto quanto eu gostaria Aqui tem um banheirinho maravilhoso A privada já é marrom para... Camuflar. A nossa sala é bem grande e tá toda a casa tá com bastante eco, como vocês podem reparar. Mas isso é óbvio, todo mundo sabe que uma casa sem mobília, uma casa sem móveis... Tem muito eco, é muito espaço, é muito espaço aberto, não, não tem como. A voz e os sons se espalham pra caralho mesmo. Então me perdoa aí se o áudio tiver uma bosta. Fazer o quê, mano? É isso. Eu não quero mostrar muito o lado de fora, mas tem uma sacada muito grande aqui que contorna quase a casa inteira. Mas, né... Bom evitar mostrar o exterior assim, porque eu não quero pessoas vindo na minha casa e me ameaçando de sequestro. A nossa primeira decoração da casa é um cheirinho de lavanda. Eu tô indo agora para os nossos quartos, aqui fica um corredorzinho entre a sala e os quartos. Nossa casa tem quatro quartos, porque não vai morar apenas eu e a minha namorada aqui. Vão morar eu, ela... Um casal de amigos nossos e o filho desse casal, um bebezinho. E esse quarto onde eu tô agora vai ser o estúdio, vai ser onde eu vou fazer os vídeos, vai ser onde eu vou colocar o meu setup, meus videogames e tudo mais. Nem tem muito o que ficar mostrando aqui, porque por enquanto todos os quartos são literalmente iguais, só muda um pouco o tamanho, mas todos eles são tipo chão, parede e janela. Tem outro banheiraço aqui, e uma coisa que eu achei da hora é que se liga nisso. Aqui fica um quarto, e aqui fica o estúdio, os outros quartos ficam aqui para trás e esses quartos dá para dividir, você divide dois quartos para cá e dois quartos para lá, tá ligado? muito bom isso, muita privacidade, eu achei genial. vou até compartilhar uma coisa com vocês aqui, se liga. essa aqui foi a nossa mesa hoje, cara, nossa mesa, nosso almoço foi um pão com margarina e um plástico no chão, cara. Agora eu vou voltar lá atrás porque a iluminação e o som tava bonitinho. Enfim, eu falei que o som tava bonitinho, né? Não, só a iluminação mesmo. Talvez isso melhore um pouco as coisas. Enfim, a casa é muito bem arejada, tem muita porta, muita janela, mas ao mesmo tempo ela é bem privativa e bem segura. Toda janela tem, tipo, muitas trincas, muitos cadeados e tudo mais. Eu acho que não vem muito ao caso eu ficar dando motivos e explicações para eu ter mudado de casa. Quem ninguém muda assim do nada sem um motivo. Mas se fosse para eu resumir para vocês, eu diria que viver na minha casa antiga, junto com meus pais e com todos os problemas que eu estava tendo financeiramente no trabalho, era meio que insustentável para mim. Agora tendo a minha casa, tendo meu ambiente de trabalho, tendo as minhas coisas organizadas, eu vou conseguir organizar melhor meu tempo, vou conseguir organizar melhor minha vida financeira e finalmente Vou conseguir cumprir com a bendita promessa de ter mais frequência de vídeo e mais frequência de live. Então, gente, eu peço desculpa para vocês por não estar tá tendo muito vídeo. E, ao mesmo tempo, eu agradeço muito a você que está aqui assistindo esse vídeo e esperando por conteúdo novo e não me abandonou. Como eu disse e como eu ainda repito sempre, 2020 vai ser um ano maravilhoso. E tudo tá dando muito certo. E aprendendo a fazer mais vlogs, assim, quem sabe alguns diferentes em alguns lugares, não lá fora, para vocês verem essa evolução que tá rolando aqui. Lembra da série do Monark semi adulto? Eu queria fazer um bagulho nesse estilo, mas eu não sei se eu consigo. Enfim, hoje em dia eu não prometo mais nada, porque faz tudo que eu prometo eu acabo não cumprindo. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, espero que vocês tenham entendido todas essas merda que eu tô passando e eu espero também que vocês estejam ansiosos assim como eu, sobre como vai ficar o setup como vai ficar o estúdio, como vão ser as lives os vídeos e tudo mais. Ah, e se você até agora não deu pontapé inicial pra cumprir alguma meta do seu ano, cara aproveita esse vídeo para dar uma inspirada e começar a fazer alguma coisa. O ano começou bem difícil pra mim bem corrido, mas eu não desisti em momento nenhum e até agora tá tudo dando certo Então é isso, gente Eu espero vocês no próximo vídeo Se você gostou, não esquece de deixar um likezinho E não esqueça que esse aqui é o meu canal secundário Então se você ainda não se inscreveu aqui Mano, por favor, né, velho Em breve vai ter algumas gameplays aqui também Eu tô pensando em como é que eu vou organizar isso nesse canal Mas o canal secundário vai ser uma coisa mais livre Pra eu postar esse tipo de coisa mesmo Então eu vejo você no próximo vídeo Valeu, até a próxima